pessoal, tudo bem? Olha só, é, reforma da Previdência. É tantas informações e tanta gente chateada com esse negócio da reforma da Previdência que eu resolvi fazer um vídeo aqui específico, tá? Sobre aposentadoria para quem vai receber um salário mínimo. É, você trabalhador que paga em cima de um salário mínimo, não tem uma perspectiva de melhora, Tá? É diferente desses profissionais que pagam em cima de dois, três salários mínimos, tá? Eu quero esse vídeo específico para você que já sabe que um dia vai se aposentar ganhando um salário mínimo. Presta atenção, A reforma, antes dessa reforma que está lá em andamento, que já foi aprovada em primeira instância, né? É, se aposentava assim, né? Isso já é da lei da época da Dilma, se eu não me engano. A mulher teria que completar 60 anos e o homem 65 anos e ter um mínimo de 15 anos de contribuição. E para se aposentar, eles faziam um, um, uma matemática, né, uma soma em cima do seu maior salário, aí chegava no salário que você iria se aposentar. É, só que exatamente esse tipo de matemática é que deixaram a Previdência sem sal tá? Por quê? Porque você imagina uma pessoa que trabalhou só 15 anos, e com 55 anos, no caso das mulheres, ela se aposentaria, né? ou se aposentava. Essa mulher vive mais 20 anos, até os 75 anos, porque hoje a, a, a média da idade de, de, um, de um brasileiro subiu e subiu muito, graças a Deus. Ela teria aí 20 anos tendo que receber benefício da Previdência Social. Deu para entender? Gente, isso aí gera uma receita enorme. Por que, Josemir? Porque são milhares de mulheres no, no Brasil que se aposentaram sem ter contribuído o tempo integral, que seria 30 anos. Deu para entender? E aí ela teria que receber durante esses 20 anos, 15, 20, 20, até mais, né? Eu falei 75 anos, mas até 85 anos recebendo da Previdência. Esse é um dos motivos, não é o motivo principal é, que chegou assim a essa deficiência do INSS. Lógico que as coisas é muito mais acima disso, tá certo? E como é que vai funcionar hoje, lá, o que está lá na, na, em Brasília? O que está sendo aprovado é o seguinte, mulher vai se aposentar ao invés de 60 anos, 62 anos, e o homem ao invés de 65, continua com 65. Com um detalhe, ao invés de pagar só 15 anos agora, o brasileiro vai ter que pagar 20 anos. Tá certo? Mas eu falei pra você que esse vídeo é específico para quem ia ganhar um salário mínimo, não é? Muito bem. E como é que funciona esse negócio do cara pagou só 20 anos e vai se aposentar por idade? Porque por tempo de contribuição, aquele que você pagava 30, 35 anos e, e se aposentava, mesmo tendo 40 ou 50 anos de idade, isso acabou. Não vai ter mais, né? Agora você só se aposenta com 40 anos de contribuição homens, é, e tendo aí 65 anos de idade. Isso para você se aposentar por tempo por, por, com salário integral. Mas essa regra, entenda bem, pra, entenda bem esse, esse vídeo aqui, essa regra ela não vale para as pessoas que pagam em cima de um salário mínimo ou que tem perspectiva de ganhar um salário mínimo. Tá? Por que, Josemi? Porque na regra que eles estão votando lá, ela funciona assim. Se você contribuiu por 20 anos, e já tem 65 anos de idade homem, ou 60 mulher, e já pede aposentadoria, eles dizem que você só vai receber 60% do salário devido, correto? Pois é, e vai aumentando, é, se eu não me engano, 1%, deixa eu ver aqui, 2% é, a cada ano. Exatamente, e elas ganham um, um, um bônus, e vai ganhando um bônus de 2% a cada ano. tá Então se você pagava em cima de, de, de vamos dizer, 3 mil reais, é, 60% de 3 mil reais é R$ 1.800. Esse é o salário que você iria se aposentar. Isso se você pagava em cima de R$ 3.000, tá? Ou seja, na média desses anos todos que você pagou é, durante os 20 anos. Lembrando que o total seria 40 anos, para você se aposentar com o salário integral. Nós estamos falando aqui, no caso de você receber é, é, uma aposentadoria na qual você vai se aposentar por idade, mas se, que contribuiu só durante. 20 anos, muito bem, só que essa regra, para quem vai ganhar em cima de um salário mínimo, ela não conta, por quê? Porque ninguém pode ganhar abaixo de um salário mínimo, e eu tô, o que eu estou querendo dizer com isso, e como é que isso funciona? Se você paga em cima de um salário mínimo, contribuiu por 20 anos, já tem 65 anos de idade, e, e, e, e pede a sua aposentadoria, você vai ganhar os mesmos um salário mínimo. Por quê? Porque a Constituição garante que ninguém pode receber de aposentadoria um valor inferior a um salário mínimo. Isso é constitucional. Então, não se preocupe você que já tem, né, já sabe que vai se aposentar em cima de um salário mínimo. Você não vai ganhar menos que isso. Então, não faz diferença. A única diferença que vai ter aqui é que você iria, se aposentaria com 15 anos pago e agora vai ser 20 anos pagos Os 65 anos, homem, continua, não mudou nada, tá? Inclusive, isso aqui, essa regra aqui, vale também para a aposentadoria rural, tá, pessoal? Quando você fala assim, ah, você, aposentadoria rural é, tem que pagar X, é, para poder se aposentar tem que pagar, mais, é, pagar durante mais anos, mais tempo. Tudo bem, mas se você não concluiu, isso aqui é para quem não tem o tempo suficiente, a ser, é, não concluiu aqueles 30, 40 anos de, de, de contribuição, apenas o básico, que é os 20 anos, tá? e chegou aos 65 anos de idade e vai se aposentar, você só vai se aposentar ganhando salário mínimo, não tem como ser diferente. Agora, se você pagava em cima de 3, 4, 5 salário mínimo, e tem uma média de salário em cima desse valor, Aí vai entrar essa, essa regra aqui dos 60%. Você não vai ganhar em cima de... Ter... Se você não contribuir os 40 anos, apenas os, os 20 anos, né? É, você vai ganhar em cima dessa média de 60%, tá? Com um bônus de 2% a cada ano. Eu acho que deu para entender, né? O outro detalhe aqui, pessoal, é o seguinte. É, tem, uma, tem uma medida aí muito... Tem uma pauta aí muito interessante na, na reforma da Previdência que eu achei muito injusta, muito, muito injusta, que era a aposentadoria por invalidez. E, e, invalidez e por morte, né? No caso da, da aposentadoria por invalidez, ela realmente continua injusta, tá certo? Ou seja, se a pessoa é, sofreu um acidente de trabalho, no horário de trabalho, ela vai se aposentar com 100% do que ela pagava. É, no caso de uma invalidez por uma questão de, de trabalho, né? um acidente de trabalho, ou você ficou é, inválido por, um, por uma questão do, do, do exercício do seu trabalho, aí você recebe 100%. Porém, se for por outro tipo de invalidez, aí você não vai ganhar os 100%. Isso aí eu acho uma covardia. O outro detalhe é a, a, a aposentadoria por morte, que antes, o que eles falam, né, que está sendo julgado lá, Está sendo lá é votado para aprovação, que é no caso do, da morte do cônjuge, o, o, o esposo, a viúva ou o viúvo, vai receber, receberia aí 60%, é, 10% a mais por cada filho que a pessoa tenha, né? ou cada dependente registrado que a pessoa tenha. Só que tem um detalhe: no caso do falecimento é, do cônjuge. O viúvo ou a viúva que for receber essa pensão por morte, se ela não tiver renda nenhuma, ela vai receber integral, tá? Então, pessoal, é isso. Esse vídeo aqui era só para explicar esse detalhe. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque a gente entra no YouTube ou então na rede social aí no Google para fazer uma pesquisa sobre esse detalhe de se, se tem alguém que pode receber menos de um salário mínimo, e tem muita pessoas preocupada com isso, olha, é, eu tô, estou eu tô para me aposentar, paguei só 20 anos, e é, eu queria saber se, se só que eu, a minha contribuição é em cima de um salário mínimo, tá? Será, aí estão falando aí que eu estou completando 65 anos e paguei só 20 anos, né? que até agora, até nesse exato momento é 15, tá? É, mas vamos dizer que seja aprovado. Ainda tem o, o fator de transição aí também, que se você já pagou aí 14 anos, você já pode até pedir a aposentadoria e pagar um, uma diferençazinha aí para poder, se eu não me engano, 6 meses, tá? Você paga mais 6 meses e já pode se ap pedir a aposentadoria. E aí a pessoa queria. É, vai, queria, quer se aposentar e estava pre preocupado com isso, achando que ia ganhar 60% de um salário mínimo. Não, pessoal. Nenhum nenhum abono salarial de aposentadoria pode ser inferior a um salário mínimo, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a é isso. Não importa qual é a condição que você vai se aposentar. Menos de um salário mínimo você não vai receber, tá certo? Eu acho que deu para explicar, é mais ou menos isso. Tem muita coisa, pessoal, muita coisa para ser explicada, tá? E eu vim aqui só para tranquilizar você que tem um, uma, uma, que está se preparando para se aposentar baseado em cima de um salário mínimo, você não vai ganhar menos que um salário mínimo. Para você que assistiu o vídeo, muito obrigado, se você achou interessante, compartilhe o vídeo, não esqueça do seu like, se quiser deixar algum comentário, pode deixar, e a gente está aqui para, na medida do possível, esclarecer, tá bom? Um abraço, fica com Deus, até a próxima.